Bom dia meus lindos, boa tarde boa noite para quem está assistindo esse vídeo Estou aqui para trazer mais um vídeo aí para vocês Para poder tentar ajudar vocês de alguma maneira no projeto de vocês, tá bom? Hoje estamos aqui com conteúdo de pintura, tá certo? É... Vou pintar os para-choques. Já está tudo ali preparado: para-choque, borrachão, grade, as, os batentes, tudo bonitinho, tá bom? Não tem muito segredo para pintar. Poucos segredinhos, tá? Que eu vou tentar aqui passar para vocês como que faz para pintar um para-choque, porque antes da pintura você tem que tratar o, o plástico, certo? Não é tratar, é passar uma seladora. Para quê? Quem aí já viu? Carros com para-choque pintado tanto faz se for liso ou se for para manter o aspecto original que descasca tudo. É por isso porque não não passaram isso, tá? Ó, você tem que passar antes é isso aqui, ó. Seladora de plástico tem várias marcas, eu uso da Veg, tá? será seladora para plástico. Não tem segredo usar isso aqui, não precisa misturar, não precisa diluir, não precisa fazer nada. Do jeito que você pegar aqui, você coloca na pistola de pintura E aplica uma poeira em cima, assim, ó Pronto, seu para-choque tá, tá pronto pra pintar, tá bom? Se for pra ser um para-choque liso Você aplica isso daqui, seladora Aí você aplica fundo Se tiver lugar pra fazer com massa, você faz a massa e tudo mais, tá bom? Como o meu é pra manter o aspecto original Que é aquele aspecto, sabe, craqueladinho com os buraquinhos original de Gol Quadrado Eu vou aplicar a seladora Depois eu já vou vir com a tinta poliéster E depois eu venho com o verniz fosco por cima Tem gente que não aplica verniz Eu gosto de aplicar verniz, tá bom? Aplico verniz fosco e boa Sei que muita gente vai me perguntar Qual é esse cinza, tá? Esse cinza eu fiz para usar no carro da minha esposa Há bastante tempo atrás, tá? Se eu não me engano, uns dois, três anos já Acho que uns três anos já, ó O que que eu fiz? Eu fui na loja de tinta, escolhemos um cinza Ela foi lá e escolheu Na hora que a gente chegou aqui e aplicou Ficou muito claro Ficou muito claro Ficou bem estranho, tá? E... Aí a gente voltou na loja de tinta falou... Escolhemos um outro Que foi o cinza urano Pintamos uma peça, um pedacinho, um borrachãozinho. Ficou muito escuro. Também não gostamos. O que, que eu fiz? Misturei os dois. Tá? Misturei os dois e cheguei na, no cinza que eu queria. Ó. Então aqui está misturado cinza. Eu não sei se é lobby ou o que. Olha o que aconteceu aqui. Ó. A tinta escorreu e caiu bem em cima. Ó. Mas é isso aqui, ó. Não sei se esse aqui é o código, o que, que é. Tá? É esse cinza aqui, ó. Que esse cinza aqui. É o que o pessoal usa para pintar Chassi de Scania Eu cheguei lá e falei Eu quero cinza chassi de Scania Aí o cara me deu esse aqui Eu não sei se é lobby ou o que que é Tá? Misturei com cinza urano Fui misturando Então não tenho como te passar Esse cinza é esse cinza aqui ó. Vai lá e compra esse Eu não sei Porque eu fui misturando E saiu isso aqui E ficou bom Tá bom? Eu já vou mostrar ali no carro da Juliana como que é o cinza, tá? Que a gente chegou no nosso, no nosso gosto. Ó, esse aqui ficou perfeito. A Juliana escolheu, tal. Tá? Ficou perfeito. É isso que eu quero, é isso. Vamos e pintamos tudinho, tá bom? Então é isso. Voltando aqui pra pintura, ó. Vou aplicar a seladora. Uma poeira em cima, assim, tá? Imagina uma garoa. Não, uma chuva. Não é pra lavar. É uma garoa. Só pra empoeirar, tá bom? Empoeira... Espera ali uns 10 minutinhos Depois eu vou vir com a tinta Se quiser o para-choque liso De qualquer outro carro Fundo, aí espera secar Aí lixa e pinta, tá bom? No caso aqui vai ser tinta poliéster Verniz fosco em cima Tá certo? Então vamos lá, não tem segredo Bonitinho Mole o chão, tá? Deixa o chão molhadinho, bonitinho Pra não subir poeira e tudo mais Tá? Agora eu vou mostrar aqui pra vocês qual que é o cinza, ó Os carros estão cobertos aqui Ó, qual que é o cinza, ó Esse cinza aqui, ó Esse para-choque aqui é pintado, tá? Ele é pintado da mesma maneira que eu vou pintar O, o meu lá Esse aqui foi pintado, ó de verniz fosco Do jeito que você lava, ele fica, ó Aqui, por exemplo, ó Não foi aplicado a seladora, ó Por isso que ele tá descascando, tá vendo? Esse aqui eu vou pintar também É o próximo Certo? Mas vamos lá no, no que interessa agora Que é a pintura do bicho Vou colocar a câmera aqui no lugar estratégico Câmera não, que é o celular Aí oh. Acho que aqui tá bom, hein? Vamos lá pra tinta Pessoal, agora vamos aplicar a tinta, tá? Ó, pistolinha lavada, tudo bonitinho. Pra quem vai me perguntar sobre regulagem de pistola, ó, tá vendo? Eu fiz um risquinho aqui, ó. Ó, pera aí. Regulagem que eu uso, tá? Toda fechada. Duas voltas, ó. Uma, pera aí, ó. Uma. Duas voltas pra poliéster. Duas voltas e meia para PU É o que eu uso, tá? Tem gente que gosta de usar mais Tem gente que gosta de usar menos, aí controla no dedo Controla aqui no dedo, tá? Toda vez que você for pintar, ó, presta atenção Aqui, ó, se você apertar o primeiro estágio, ó, não sai nada Quando você for pintar, bate um ar primeiro, tá? Ó, bate um ar, depois você vem com a tinta, tá certo? Ó, primeiro estágio não sai nada, apertou, sai a tinta Regulagem de leque, aí cada um tem um gosto, Tá? Pressão de pistola, ó Usando 25, 30, tá bom? Ó, em média aqui, 30 Tá certo? Você regula nesse negocinho aqui, ó Pra quem não tem esse esse eu não sei o nome Dá pra regular no compressor também, tá certo? Então é isso, agora eu vou aplicar uma demãozinha Primeira demão, uma poeirinha e vamos pra cima Importante, tá pessoal? Sempre usar a máscara, tá bom? Esperar uns 5, 10 minutinhos. 5, 10 minutinhos. Enquanto isso limpa o bico da pistola. Depois vem, e aplica outra demão, depois só o verniz. Já era. Então é isso aí, seus lindinhos. Finalizando aqui, ó. Duas demão de verniz fosco, tá certo? Ó como é que ele fica, ó. Olha aí, deixa eu chegar bem pertinho aí, ó. Ele mantém o aspecto áspero mesmo, tá? Essa foi a intenção. Se quisesse liso, eu já deixei aí no começo do vídeo como é que tinha que ser feito, tá bom? Duas de mão, ó. Olha aí como é que ficou tudo bonitinho. Viu como é simples de fazer? Com um compressorzinho basiquinho, pequenininho. Basta querer. Ó, a grade aqui também, ó. Aí, ó, tudo pintadinho, bonitinho. Lembrando que também é um para-choque paralelo e usado, tá? Ele tem uns defeitinhos mesmo, ó. Esse furo aqui, por exemplo, é o furo da picaretinha aqui, ó. Isso aqui vai aqui, ó. Tá bom? Ficou. Eu adorei. Só montar no carro agora e seja feliz. Então é isso. Vamos ficando por aqui. Mais um vídeo. Graças a Deus. Tentando sempre passar aí o conhecimento para vocês Conhecimento que Graças a Deus com o tempo aí eu fui adquirindo E para mim é um prazer passar isso para vocês Fechou? Montar no carro Se você não me acompanha no Instagram Corre lá Arroba Posto muita coisa lá Bastante diquinha que eu dou lá Coisinha rápida Às vezes eu tô fazendo uma coisinha Pum, consigo fazer alguma coisinha diferente Já posto stories para mostrar pro pessoal Fechou? Então é isso Fiquem todos com Deus. Espero que tenha sido útil o vídeo para vocês. Tchau. Até mais.